Hoje, a macaboqueira desembarca no país que ficou conhecido como o País do Sorriso, a Tailândia. O vale do rio Mekong já era habitado há muito tempo. Os primeiros metalúrgicos do mundo, e talvez primeiros fazendeiros, falavam uma forma primitiva de tailandês e viviam no território que hoje é ocupado pela Tailândia. A Uthaya era uma das maiores e mais ricas cidades da Ásia, em grande parte devido ao seu próprio porto, o reino manteve uma sucessão monárquica de 400 anos, com 34 reinados. Em 1782, o rei mudou a capital para Bangkok. E em 1939, o nome oficial, Sião, foi alterado para Tailândia. De 1941 a 1945, o exército japonês ocupou as áreas da Tailândia até ser derrotado no final da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1946, quando o rei Ramanov subiu ao trono, marcou para sempre a vida dos tailandeses. Em 1992, um golpe militar colocou um general no poder. Depois de muitos confrontos de rua entre manifestantes que pediam a renúncia do general e dos militares, Ramanov intervém e restaura a democracia. O país ainda estava se recuperando quando, em 26 de dezembro de 2004, o tsunami causado por um terremoto provocou destruição e matou mais de 5.300 pessoas. Em 2014, o país sofre um novo golpe de estado. Em 2016, o rei Hamanove morre, deixando o país em luto por um ano. É importante dizer que ele foi o rei mais adorado e popular do país e seu reinado durou 70 anos. O príncipe assume o trono. Porém, ele não é tão querido como o rei, já que passou boa parte de sua vida na Alemanha. Bangkok é a cidade mais visitada do mundo e seu verdadeiro nome contém 169 letras. Bangkok é apenas um apelido. A moeda é o bar e 95% da população do país é budista. Ela também já foi conhecida como a Veneza do Oriente. As feiras de rua são uma atração. Ali você encontra o famoso Pad Thai, prato típico à base de macarrão de arroz, brotinhos de feijão e misturas diversas. Ah, também é possível encontrar espetinhos de jacaré, sapos fritos, grilos e tantos outros pratos exóticos. No sul do país encontram-se as praias mais visitadas do mundo e suas ilhas paradisíacas enchem o país de orgulho. Os Budas dos grandes templos, alguns em ouro maciço, recebem milhares de devotos e turistas por dia. A vida simples do povo segue algumas qualidades do grande Buda, calmaria, alegria e amor. Não muito longe dos grandes centros é possível ver os dois lados de uma grande metrópole como Bangkok. Já no Palácio Real, a riqueza é notável até mesmo nos inúmeros jardins. E assim, a Tailândia vai seguindo a vida. Vamos ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo destino. Até logo!